Aê, rapaziada que estamos de volta com mais um episódio aqui na caverna O que que acontece, rapaziada? É o seguinte, estamos na parte quase final aqui Eu acho que estamos para terminar uhum. Fantasmas, <risos> picturubes, é bichos voadores e outras coisas ah, Rapaziada, vamos jogar esse negócio aí que não tem medo de fantasma não, tio oh, Sábado passado, <risos> rapaziada, sábado passado tava em casa aqui de boa Sim chegou Desce! A porta do meu quarto abriu sozinha, tio. o que aconteceu, peguei um fantasma ali, tio, dei só... Ah, três cotoveladas, deitei. Sem dó, sem piedade. Beleza, rapaziada, continuando o game aqui, ó... Vamos ver qual é que é. Sim. Beleza, rapaziada, estamos níveis, vamos ah, ver esse jogo aqui. É, rapaziada, a gente já passou dessa porta lock, já entramos nesse local da sala da mista. Se você não viu, assiste o episódio passado, pelo amor de Deus, hein? Alta salada mista. O que acontece, até Tem o um Loki aqui e é aqui que a gente não foi ainda. Ó, tem uns cabos de Wi-Fi aqui. A caverninha já pega e conecta aqui. Faz um gato aqui na casa. Pega a internet de 280 milhões de megabytes. O que acontece, rapaziada? Vamos ficar calma aqui em A002. Vamos cair pra dentro. Ó, ó, ó, ó. Eu sei, eu deveria estar morto. Ó, oh, meu Deus do oh, céu. Eu não tive essa não sorte. Que... Eu sou mais velho que o pecado. Ó, oh, ó. Oh. Por causa do Billy, hein Rapaziada, <risos> o Billy Jim tá zoando os caras aí, hein Peraí, o <risos> Billy acha que Ele você é, é pai dele Rapaziada, quem que é o Billy, hein <risos> Peraí, o que, que representa o símbolo <risos> aí, tio O sinal da nano hazard <risos> Oh, meu Deus do céu Rapaziada, é o Locke tá empinando ali, é tornar as células do corpo em nanofábricas? Como é que é? Rapaziada, tá nanoblakers aí, hein? Foolish and wrong to Oh, rapaziada, revelações. You have to stop him to Eu tenho que matar o Billy? Oh, Como é que é? Você tem que o Billy, tio? Você tem que matá-lo? Como é que é, o negócio, tio? Mostra o Billy para nós. Novo objetivo: encontre Billy no laboratório principal. Ele apertou o botão ali, apertou, rapaziada. Ó a metralhadora no chão aqui, quebrada, tio. Rapaziada, tem como atirar, hein, tem como atirar, jogo. Espera aí tio, eu não quero saber de 1944 não, eu quero o Billy. Mostre o Billy para nós. Beleza, foi no laboratório principal. Rapaziada, eu tenho certeza ele abriu a porta aqui, tio. Ó a escotilha. <risos> Beleza, rapaziada, vamos, vamos, vamos. Calma, tio. Ó, ó, essa aqui não abre. Tranquilo. Oh meu Deus. Outra salada mista, hein? Nossa senhora, o cara comeu a bobrinha. Rapaziada, vamos, vamo, vamo, com calma. Tá rolando uns Pepsi Blaters. Como que é o nome do negócio aqui, tio? Peraí, peraí, peraí. Cola drink it. Rapaziada, ó, abriu, tchau. Tranquilo. Vamos cair pra cá. Rapaz, tá muito calminho o jogo, tá muito calminho. Sem Pascoal. Já era o Pascoal, já era todo mundo. Tá muito calmo. Caiu! Pois é. é! Beleza, vamos com tranquilidade. Peraí, a gente só deu a volta, né? Sim. Rapaz, tá aqui dentro. O Billy tem que estar tá aqui dentro, escondido. Ó, oh, ó, tá dentro da geladeira, Digo. Oh, meu Deus do céu. Peraí. A gente pula a parada aqui. A porta aberta aqui. Jogo! Beleza, vamos ver se abriu outra porta aqui. Ó, a gente continua pra cá. Ah, Billy, olha as pegadas, eu te peguei, tio. Ele tá cagando. Olha aí, quer ver? Ô, Billy, pelo amor de Deus, hein? Ó, o cara deixou aqui uns trogolodita no chão. Tá tranquilo, tá calmo. Já abre o outro. Flap. Olha só, Só a macarronada do dia anterior. Perninhas, hein? Perninhas. Perninha suspeita de oh, Ó, meu Deus do céu. Tá até com jaleco, hein? Olha aqui, tem tá até um bikers. É o quê? Rapaziada, sangue na parede e tudo mais. Beleza, lave a mão, o importante é lavar a mão, antes de sair fora. Ó, oh, ó, oh, rapaziada. Nossa senhora, cada banheirinho tem uma parada nova. Credo! Uh, Block B, rapaziada, tranquilo, beleza. Não tem nada aqui, nem sinal do Billy. Os locks escorregaram todos junto e caíram na ducha, batendo a sua cabeça e morrendo no local. É mais ou menos isso aí. Rapaziada, peraí, peraí, pam, pam, pam. Temos duas escolhas, duas escolhas, esse lado aqui é maior, vamos primeiro pro lado menor. Rapaziada, é sempre assim, o lado maior é por último, fica, fica aí a dica, hein. Beleza, tá falando dos nitrogênio líquidos, ó, oh, Painter Pillars, é um remédios aqui que simplesmente transforma os caras em mutantes, beleza, tem um Fiker Likers, esse daqui já é um pouco mais forte, se você tomar, tio, você sai dando soco todo mundo, mas tem umas consequências aí, sua bola esquerda vai estourar. <risos> <risos> <risos> oh, beleza, vou continuar pro outro lado, disse tio, esse lado não tem nada. Ó, ó, ó, escadinhas. Oh, meu Deus, seu alarme. Tá aperta aqui, aperta aqui. Ó, ó, ó. Não pega, não pega, não pega. Ah, meu Deus, até tá passando a visão, hein? Pera aí. O que? Vale isso? Tatan. Pera aí, tá. Tantan bate, hein? Tantan bate. Peraí, peraí, eu vou correr pra cá, tio. Pera aí. Tatan bate. Peraí, peraí, peraí. Já tô dentro do fantasma logo. Avergente. Oh meu deus, peraí... Oh meu deus, voltei ter mesmo lado! O jogo... Nossa, tá... ele volta dando um soco, tio! Peraí, que essa porta aqui abre? Oh louco, jogo! Aventura mesmo! Fecha aqui, fecha o fantasma lá dentro! Vou ver se é o cara! Peraí, tio, liga a câmera! Fantasma Loki! Rapaziada, o que acontece? <risos> fantasma não mata, ele só entrou dentro ali, revirou nosso estômago e vai sair fora. Que é o que acontece? a gente vai voltar na mesma parte agora, tranquilamente, com toda a nossa alma purificada. Beleza, salvou o game. É importante salvar. Ó, já vai correndo de peito na cara desse fantasma Loki, aí ele vem. Tranquilo, rapaz, assim, O cara é fantasma. Não tem como fechar a porta, tem que ir correndo reto. Beleza. Que é o que acontece? A gente vai vir pra cá? Eu esqueci da câmera, peraí, esqueci da câmera, não vale, hein? dá o tempo. Ei, peraí, tá vindo? Ele tá vivo! Jogou. Ah, olha Ele tranquilo! Ele tranquilo. Ah, era, era ali no cantinho, tio! Peraí, aí, pera aí. vamos respirar, vamos respirar! Tem um banheirinho aqui! Ai, meu Deus, ele bateu tão forte, tio, que o meu rim tá amassado! Rapaziada, olha aí! Olha o vídeo ali! Ele tava vivo! Peraí, não vai recuperar o fôlego não, Loki! Vamos, vamos vamos com calma! Rapaziada, é um soco. olha com o estado que eu fico mancando, tio! Oh meu Deus do céu! Rapaziada, acho que eu vi onde é que era. Eu vi. Ó, você entra aqui. O cara não recupera o fôlego não hein, fantasma é sucateiro Peraí, era pra cá, era pra cá, você entra aqui Jogou, cadê o... aí, era aqui, Ah, meu ele tá vindo, hein Será que ele sabe? Ele sabe! Achou! Nossa, seu jogo, peraí Fazer a gente subir aqui em algum lugar, tio você vai tomar no caneco Mas eu achei que ia matar, parou a música, não matou não, ele tá vivo Vamos atirar esse negócio aí Beleza, vou fazer mais uma volta. Só mais uma volta aqui na tranquilidade. Beleza. Ó, pula rampinha, tio. Skate é. Ah. Ele não pula. Nossa, eu jogo Pelo amor de Deus, hein? Ó, o fantasma vem a mil. Será que tem que ele? Vamos observar. Ô jogo! Nossa, ele vem surfando, tio. Você viu? Não vi. Eu vou tentar de novo. Mais uma voltinha aqui. O cara vem surfando, tio. Tá tipo do skate. É. Você é louco, tio. Fecha a porta aqui. Vamos ver se é o cara mesmo. Ó, ó, ó, ó. A ah. gente vai ver agora. Ah, ele respeita, hein? Se respeitou é de boa! Mas ele respeita, hein? Como é que ele... É, ele... dá volta! Nossa senhora, João! Ele, ele respeita, João. Já vimos que respeita a porta. Você a ter essa aqui que a gente não viu, ó. Não vimos no banheiro. Calma aí, seu Loki. Fica aí dentro. Calma. Beleza. Rapaz, tem alguma coisa aqui... Esse local aqui tem que ter os botões, tio. O computador... Não tem nada, ele já bateu, pera aí, tranca a tr porta, tranca o Loki, tranca. Ai, Peraí, tio, uh. vão comigo dentro. Rapaz, <risos> <risos> o é um fantasma é pelão, hein tio. Ah, meu Deus, beleza, o que acontece, a gente tem que investigar tio, vai ter que investigar. É bom no caneco, rapaz. Ó, o Loki vem na cola, ele vem daqui do banheiro, então é ali, ele tá protegendo o banheiro, o guardião do banheiro. Ah, meu Deus Peraí, a fecha aqui Quero Eu ah, Rapaziada, o jogo lock Ah, já começa bancando, tio Que felicidade Ah, meu Deus Ele só fecha uma O jogo, pelo amor de Deus Mas vamos trancar no banheiro, tio Só tem uma porta Tem que aproveitar como só tem uma porta Aí você tranca essa porta e fica lá dentro Não tem porta ah! E aí? Não tem porta, tio Ah, meu deus. Rapaziada, será que tem alguma passagem segregas aqui? Eu já pulo pro outro lado, eu quero ver que... Ok, ok, ok! Pula! Rapaziada, ele vai ter que pular pro outro lado ali, ó. Ó, ó, Rapaziada, o fantasma... É... Ele é do bem, eu tô voando, eu voando, eu sou sombrenhante. Será que tem umas paradas segregas aqui? Beleza, vamos ver onde é que o Locke tá, primeiramente. Ele tem GPS, hein? tem que ficar esperto. <risos> Rapaziada, é lá, tio. Peraí, peraí. Tem, tem esse local aqui que a gente não viu direito. Fantasma, calma. Fecha aqui, fecha aqui, tio. Fecha. Rapaziada, tem que fechar as paradas, tio. Beleza. V vamos usar essa. Ó. Oh. Ó. Oh! Tem coisa aqui demais da mesa, hein. Tem um tantinho bom. Rapaziada, como a gente vai achar. Olha aqui, beleza. Aqui é a gente já pulou e a gente sai lá do outro lado. O Loki, ele se perde, tio. O fantasma se perde. Tá tranquilo, tio. Beleza, não tem nada nesse. Local. Não, calma. Vamos ter que sair fora mesmo, tipo, Vamos ter que sair fora. Oh. Beleza. Rapaziada, na moral. Ó, o elevador tá com curto surfrix. Tem outra paradinha ali aberta? O já tá ali esperando, Loki hein? Eu já quer me jantar, tio. Você é louco, é fantasma. Eu quero, eu quero ir. Peraí, peraí, tio. Peraí, hein? Vamos descer aqui de boa. Ó, ó, ó. Vou andando, tio. Você é louco, tio. O fantasma, você, você corre ele escuta tipo, O cara é esperto. Beleza, a gente vai tragar essa porta andando. É aqui que mora o segredo. Oh, oh, agora que o fantasma louco não tá. <risos> vamos dar uma desvendada aqui. Tipo. Fecha as duas portas. Beleza, o tipo, fantasma respeita. <risos> Beleza, será que... Beleza, será que tem como subir? Não tem. Será que tem como mexer nos computadores? Também não tem. Mas tem que estar aqui o um negócio. ó. Oh, está dando... <risos> O cara não pula pra lá, beleza. Ó, no fundinho aqui, tio, tem que ter uma passagem falsa, tem que ter alguma coisa pra lá, tio. Rapaziada, será que é o Douglas esse aqui, tio? Eu sou o Douglas. Será que é o Douglas? Ele tá vindo, hein? Tá vindo, seu barulho, hein? Ele tá vindo! Peraí, tio, peraí. Ele veio! Ô, jogo! Rapaziada, aí, o que a gente tem que fazer, tio? Já foi, revirou o um negócio aqui? Ô, oh, meu Deus do céu, e aí, jogo? Rapaziada, a gente já revirou o um negócio Pilo. Não, não, não, não. Vai ter que rolar um pega-pega maior, então, tio. Oh, meu Deus tio. Será que aquela porta ali abre? Tranco Abre essa daqui. Vamos com calma. Vamos tranquilamente. Aqui não abre. Beleza. Opa, é lock no chão. Cadobras de novo. Ele tá passando. Peraí, tio. Nossa, o cara chega surfando. <risos> Mas vamos ver se aquela porta abre ali. <risos> A chuva não Abriu, tio, abriu, peraí ah, A gente já veio, a gente já veio Beleza, tubulações Peraí, Loki Rapaz, é, quando embaça é ele Quando tá embaçado é assim, é ele oh, oh, oh, Meu Deus Peraí, dá a volta por aqui Vamos ver Oh, meu Deus, aí não dá pra jogar não, tio Os caras chegam surfando Fecha Rapaziada, não tem nenhum lugar pra sair pra se esconder, direita Ele dando a máquina lavar a roupa, tem como? Nada a ver se ele vem daqui, a gente vai pra cá, hein. Ó, oh, ó. Oh. Eita! Nossa, ele veio e atravessou a porta, tio. Demorou um pouquinho e atravessa, tio. Ele atravessa, sim. Não hum, precisa brincar não, tio não precisa brincar não. Não. Vamos, vamos surfar aqui só pra ganhar um tempo. Só pra ganhar um tempo. Cagão. É, não sei, não sei. Ai, meu Deus do céu. É mais cagão ainda. E aí, tio, a gente vai ficar aqui até amanhã, tentando deixar esse negócio aqui e vai conseguir sair, Porque o cara tá vindo surfando. Ó, ó, ó, com calma. Agora começa a embaçar, é lá. Eita! É lá daquela porta. Pica a porta. Rapaziada, tem como voltar? Claro que não. Não tem como voltar! Nossa, ele já chega batendo, Nem cheiro tem. É só uma voadora. Beleza. A gente andou pra cá. Andou pra cá. Tem que ser aqui nas flechinhas, gente. Alguma parada aqui. Rapaziada, eu não consigo ver o que, que é essa parada aqui, hein, tio Pelo amor de Deus. não tenho como oh. os negócio, não? Você pula pra cá aqui tem escada lock Rapaziada, tem muito pouco tempo aqui, tio Isso que é o problema Ó, oh, ó, oh, tem o Nitro Baker's oh. Tem as maquininhas Sim. Jogou! E aí, tio? De novo trancado aqui nessa parte que eu não gosto Aqui não tem saída, tio, não adianta Peraí, como é que a gente faz pra sair fora, jogo? Não sei Mas eu tô quietinho, hein, tô quietinho v Vamos mandando aqui quietinho Ó, vamos, vamos seguir essas pegadas, Loki Peraí, essa pegada acaba aqui, jogo as pegadas acaba ali? Aham. Uhum. tem essa pegada pra cá Câmera lock Ó, ó, ó, abre aqui mas a gente não investigou muito bem. Não, a gente investigou esse banheiro sim, tio. O banheiro a gente investigou. Ainda até leu o papel, ó, O cara cuspiu aqui nem lavou o negócio direito. Você sabe, né? Beleza. Rapaziada, o cara vem. Ele vem. Será que tem que mexer nessa parada aqui? Vamos fechar a porta antes de mais nada. Beleza. Vamos investigar esse negócio direito aqui. Tá rolando umas máquinas diferentes aqui. Motor de bitorneira. Rapaziada, tá rolando altos objetos aqui. Computador explodido. Ó, a porta tá aberta aqui, mas nada funciona. O jogo, você tá lock nessa parte, hein, tio? <risos> não, meu, acabei de começar o negócio e estou suando o, o gravilhas aqui. <risos> ó, ó. Por que esse elevador lock não funciona? Por causa de judiamento de pele. Desloco tá pra cá, tio. Tá pra cá. até o tempo pra Agora cara foi tomar um café, tio. Será que a gente trancou ele em alguma sala? Rapaziada, é, se ele tiver trancado, deixa ele trancado, hein. Beleza, fecha, fecha aqui. Beleza. As portas nada abrem. Nenhuma. Beleza. Só os remédios do amor. Tanques. Ó, ó. ó menos 40 graus e o negócio tá gelado, gente. Tá gelado. Tá frio, cara. Frio. Isso aqui também é certeza que não é. Mas seguindo as pegadas, dá pra ver que o Loki tomou as pílulas aqui, que é pra dentro, hein? Não. Peraí, qual, qual que é a missão? Encontre Billy no laboratório principal. Rapaziada, tem que encontrar o Billy, hein? Será que é o Loki que tava caído lá no chão lá no final? Rapaziada, não vou correr não, porque esse correr dá treta, tipo, ah, meu, o jogo é assim, tio. infelizmente. Hum, hum, hum. Ó, ó, Será que o Billy era aquele cientista lá do final? Ou será que esse Loki aqui é o Billy, rapaziada? Ó. Sou eu, avestado! Não tá com cara de Billy, hein? Tá parecendo o Ken da Barbie ali? Beleza. Rapaziada, a gente tem que encontrar só o estrogonofe do Billy, eu acho, hein, tio. Reconheceu o Kadovras. Não, nada a ver, irmão. Beleza, vamos no final lá. Ó, ó, ó. Deve ser o Billy aquele lock lá, tio. Ó. Oh. Ô, oh, Billy, é você? Eu sou o Douglas. Rapaziada, esse aqui é o Douglas, tio. De novo pro Douglas aqui. Ó, <risos> oh, tem que subir a escada, tio, de alguma forma. Será que empurra essa paradinha aqui? fechar a porta aqui no lock, Tio, no lock. Não. Fecha as duas, Tio. Rapaziada, tá aqui dentro. O segredo tá aqui dentro. Tem que subir aqui nessa parada. Rápido! Beleza, a escada dá a volta e cai lá pra trás. Uá. O jogo Loki, normalmente você pula, ele agarra. Uá. Só que por algum motivo ele não tá pulando pro outro lado. Ó. Você subir lá e continuar pra cima. Uá. Aqui a gente já veio 50 vezes, Tio. Vamos 51. Ele passa! <risos> jogo maldito! Ele passa, tio, é só forçar o Loki. Ô oh, jogo maldito! <risos> Beleza! Rapaziada, tava fácil, tio! Ah, meu Deus do céu! É a verdade! Beleza! Ó, ele sobe aqui, flipa pra cá, entra aqui, tra... okay. <risos> O que? Ô jogo, Jair. Ah, meu tá com a fumaça verde hein? Tá com a fumaça. Abriu. Rapaziada, não tem nada aqui, olha aqui tio, tem um Cadobras aqui, será que é o Douglas? Tospenso! Aqui não é, a gente vai continuar para lá. Rapaziada, a gente trancou o fantasma lá atrás tio, era o fantasma tá perseguindo, tá tranquilo. Uh! Fez algum segredo lá, trancou o Loki. Beleza, arquivo secreto tio. ó, ó, esse vai ser secreto. Rapaziada, deuses e monstros, ó oh, meu Deus, nota para todos os funcionários do Consultor MM008, Rodolf Randfleiss. Ditado, mas não lido. Não adorem a multidão, nem permitam que os delírios dos pacientes influenciam suas crenças. Qualquer ser consciente com base nessa tecnologia será tão superior a nós que as ilusões de divindade serão razoáveis. Nós sempre vimos o caos e chamamos Deus. Agora somos abençoados com um poder tão grande que tal crença pode nos destruir. Não sejam tentados. Lembrem-se que vocês são cientistas. Boa noite.